Eu morei em Itaguatinga muitos anos, fui criado em Itaguatinga e aquele espaço ali ele foi escateado durante muitos anos. Né? Que era um mercado muito pulsante nos anos 60 e primeira metade dos anos 70, sofreu um período de decadência e de, de muita sujeira. Por exemplo, a gente lá no Mercado Sul, espaço com muito lixo, muito rato, muito mosquito. Coisa que o governo não dava conta, que a saúde pública não dá conta, que o próprio, os próprios donos que nunca aparecem não dão conta. Eu lembro quando a gente era adolescente, que passava por ali, um certo temor, né? Que era uma área estranha, né? Uma área é, que assustava um pouco a cidade. E aí quando a gente passa lá hoje, você sente uma vontade imensa de ficar mais tempo. E a gente percebe então um movimento social, cultural, independente, tomando conta desse espaço, revitalizando e ainda assim enfrentando toda uma série de resistências e ameaças para fazer coisas que são necessidade pública e que supostamente seriam obrigação de outras pessoas. O que a gente está vivendo esse momento crítico e está tendo muito donos, que é um dono que não existe, na verdade. São donos, mas não existe. Donos somos nós, somos nós que mantemos esse lugar como ele é. É um espaço de coletivo e de vivência, né? E através dessa vivência vai saindo grupos e grupos de, de teatro e de outros, de outros segmentos culturais também. Eu conheci o Mercado Sul e o meu primeiro encontro foi de muito encantamento. É um lugar que ressignificou uma parte da cidade, porque a cidade precisa ser para o povo. Percebi aquele lugar um espaço com muitas possibilidades, possibilidades de coletividade, possibilidades de, de aprendizagem, para a gente conversar sobre outras formas de economia, outras formas de, de se produzir, de se agrupar, de se estar no mundo. A gente, cada vez mais, no processo de, de individualização, né de propriedade, você pensar em, em, em um espaço, uma galera que ainda briga por um bem coletivo, é, isso não pode ser nunca é, desprezado, assim. Isso tem que ser respeitado profundamente, assim. Mas não apenas você tem uma ou duas pessoas que fazem arte ou que alguns produzem é, projetos gráficos e digitais em software livre ou porque você tem o Virgílio que faz móveis com é com a reciclagem de papel-cimento e, e, e, e, e um papelão, ou porque você tem a Sônia, que faz a, a comida dentro de uma proposta coletiva, ou porque você tem a turma que defende a agroecologia, ou porque você tem o pessoal né, do Maracatu. Ali que você tem uma experiência de questionamento do modo de viver, é um exemplo de movimento que une, né, une a diversidade, une os movimentos pensantes da cidade as inteligências, né? E é isso que a gente está precisando nesse momento, que é muito importante que a sociedade se junte as cabeças, se a gente possa pensar uma nova consciência, uma nova possibilidade, usando sempre a arte como ferramenta, a arte como, como uma forma de você transformar as pessoas e e demonstrar que o que nesse país o que temos de mais importante e precioso é o nosso povo queremos que aqui seja considerado patrimônio imaterial do Distrito Federal e abrigar né, os artistas, todos os coletivos culturais que existem, trabalham aqui, moradores.